Positivo, o Fiddle tá open, tá ligado? Nossa, caralho. Tá de boa, Carminha dos Cria. Falar pro Dudu pegar a Fiddle, velho. Deixa eu aliviar pro Dudu. Acho que ele não tem Fiddle. Não, tem sim, tem sim. Tem demais. Né? Jogou muito duro nessa conta aí, ó. Nossa, ele tá vendo o chat, não, mano? <risos> Dudu lançou ele a linha dos 33, rapaziada. Ele é a linha dos 33% de win rate, mano. Puta que pariu. E nós temos que ganhar esse jogo, que eu acho que vai ser mais 20, viu? A partida tá full raielo, mano. Tá cheio de raielo aqui. Vai ser jogão essa porra. Vambora. Eu vou ter pressão bot, mano. Só que eu queria startar bot, mas vou startar top. Olha a decisão que eu tô tomando, hein, mano. Olha a decisão que eu tô tomando. Eu vou startar top porque meu bot vai ter pressão e eu consigo pegar o aronguejo de baixo. Se pá, o Dudu também vai ter pressão. Só que... Só que eu sinto que o 2v2 é deles. Não deles. Tipo, pode dar merda, mano. Né? Na real, o 2v2 era nosso, mano. Eu vou startar aqui mesmo e é isso. Vou jogar com quem eu tenho certeza que tem pressão. Esse pai se jogou com dois níveis no W pra fazer o full clear logo. Ó, o Dudu vai solar, mano? Ah, esse nice, Dudu. Curou no triunfo ainda ali no último sec. Maravilha, pai. Agora vai ter um Kain top, mano. Ah não, Kain tá bot LOL, ele fez três campos gank. Caraca, e deu certo! Olha o okay. eu fiz três campos bot gank, velho. Nossa, posso tentar essa janela de gank agora, hein, velho. Ainda mais se eles der B aqui, ó. Perfeito. <coughs> Mardizinha cachorro, hein, mano. Que eu pegou uma kill, eu também peguei. Elas por elas. Calma. Flash. Colheita? Queria colheita, mas não vai dar. Agora eu vou ter que acompanhar a galera aqui. Vamos nessa. Karma, Karma! Isso, mata sem dó, mano! Meu Deus! Bora, galera, tamo tryhard! Bagulho doido, roubar uns minions aqui que é taxa, coisa linda, taxinha. Farm dois campos bot, pega o nível 6, dá pra matar o bot que tá sem spells. Serafina flashou ali, flash dela deve voltar os 8 mil, né? 8, 9 mil, flash dela volta, Vamos embora. Olha esse pixel, galera. Pega o pixel, mano. Vem com nós. <risos> smitezinho. Smitezinho preciso pra, parar, pra dar um slowzinho na Serafina ali. Fiquei com medo do Smite eu vou ter que andar e ele cancelar meu. E ele cancelar minha mamada, tá ligado? Se cancelar minha mamada eu não matava. Deu range certinho. É isso. Pegamos. Ah, esse vai tacar um falcão bem na minha cabeça. Quer ver só pelo barulhinho que eu escutei. Oh, que gostoso jogar contra a Ashe, olha lá. Ota, que pariu! Bora, Janzinho, quero fazer arauto. Vem comigo aí, mano. Ok, eu bot. Dudu pode dar um TP bot. Só não tem um arte flanco, mas. Dá tá pros caras lançar a braba lá. Se eu fosse o Geanzinho, nós, nós usava Arauto Bid. Se fosse o Geanzinho, nem ia bot. Nós só bazuca a torre mid aqui e é isso. Se o Dudu cobrar um lá, cobrou. Ó, nunca usar arauto de seco assim, ó, mas é. Sempre tira umas plaquinhas antes, tá ligado? Porque aí você consegue dar outro damage do arauto. Eu já vou usar agora porque vai acabar os Minions, né? Mas vai dar um tempo certinho, ó. Nasceu assim, na hora o arauto, hein? Que time, hein, mano. Nasceu na hora pra ele tacar pra nós. Deixa a XP solo pro Gianzinho aí. Posso tentar matar a bot, mano. Vou lá acompanhar o Dudu nessa calma maluca dele. Olha! Ai, meu Deus ele deu auto um ataque errado. Nossa, ele tá vivo ainda. Valeu, buscamos, hein, velho. drag, na real, ele é arriscado, mano. Não, não vale a pena eu querer forçar esse drag e morrer, tá ligado? Se vou pra fazer, ele é dar uma forma... Não, eu vou guivar velho. guiva, guiva, guiva, Givar, vou top. Aliás... Aliás, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vi que o Kayo tá querendo guivar também. O eu também tá com medo, igual eu fiquei. Eu ia guivar porque, tipo, o Dudu tava morto, o Jean tava longe, mas... Ah lá, o GP tá sem R, não é nosso isso aqui. Tava querendo guivar, mas vamos pegar, vai garantir logo. Nice. Se os caras vão querer levar aquela torre ali, eu vou matar eles, mano. Quadrados, cuidado. Cuidado, quadrados. Kaida. Caidinha. Não tem um dano não, mas a bot lane tá chegando. Mano, tá tanque isso aqui? Mal tava estava porra, é essa? Olha. Ai, mano, tentei flashar pra sair do ult dele e mamar gostoso, mas não deu. É o Tancas, mano? Que isso, velho? Nice, mano, mais um dragão é a alma do, do oceano, mano, é isso, hein? É isso, é isso, hein? Mano, vou fazer algo muito arriscado que eu não recomendo, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho <risos> Janzada, Janzada Boa, pai Boa, boa, boa Janzin, Janzin <claps> Dali, família Sem medo de ser feliz Vem com nós aí, mano Caramba, eu dei umas muito no time exato Vocês, viu, velho Ai, velho Que jogo difícil Acho que eu vou vender isso aqui pra pegar o herbizinha logo É nosso, velho É nosso Vambora que é nosso, velho nossa, eu não tô aí, galera. Isso aí vai dar merda, eu tô longe pra caralho, velho. Isso aí vai dar muita merda, velho. Eu tô longe pra caramba, rapaziada. Vamos esperar o drag, mano. Será que foi my bad de não estar tá ali? Ou, tipo, é só a gente esperar o drag, né? Não, mano. Vou ter que roubar o barão agora. Manda energia aí, mano. Spama o emote do Fido aí, rapaziada. Spam o emote do Fido aí, que eu vou ter que fazer milagre aqui agora e roubar essa porra. Tomar cuidado pra não morrer porque eu, porque ele sabe que eu tô aqui, velho. Olha ah lá ele. Merda, merda, merda. Perdi a chance de roubar, mas eles não estartou ainda. Vou mandar um sinal, mandar um sinal, al. Meti o louco. Eles acham que eu tenho ult, eles não sabem que eu utei, eles não sabem, velho. Eles não sabem que eu lutei, velho, eles não sabem, tá de boa, eles não sabem, eles não viu. Eles não viu, mano. Caralho, que crime. Achei que o que ia dar face check em mim, mano. Caralho, que crime, velho. Pegou, Janzinho? Pegou pra caralho. Mas eu só vi a cabecinha, Não vou flashar, véio. não vou flashar. Não vale a pena. Só aceitar a morte. Só aceitar a morte. O Jeanzinho levou um. Eu também morri. Não tem problema. Calma, calma, calma, calma. Calma, calma. Não vai, não vai, não vai. Ai, velho, que critão. Vai, Gianzinho. Bora, bora, bora, porra. Vai, Dudu, vai, Dudu, caralho. Beleza, beleza. Pila ele, Karma, pila ele, Karma. Bora, bora, bora, bora, calzinho, bora, dá Dale, mano. Dale, rapaziada. É isso, velho. Chama nessa porra, velho. Chama, velho. Um lvl 5 porra. Caralho, velho. Ai, ai. Que difícil, mano. Podia ser Baro, hein, mano. Mas a alma é o safe, vai. Mas eu só vi a cabecinha, véi Nossa, Carma é... essa Ashe é folgada, hein, mano Nossa, o Jeanzinho tá lutando com um deus imundo ali, véi Só não vai pra cima não, galera, tá de boa Foi 2 por 2 tá tranquilo O que eles fazem? Não, é perigoso, hein, véi nossa, velho, o Dudu foi fumado, velho. Matei, pelo menos. Mano, o Dudu tá 3/11, rapaziada. Ele tá 3/11, mano. Que que é isso aí, velho? É a iraninha dos 33%, mano. Se nós ganhar, nós não perde mais nenhuma, fi. Bagulho doido. Nossa! um dois 3 e agora Vale Maravilha, que, que, que cover Hein, mano, que Tomada de decisão pra proteger O Gianzada, mano, vamos aqui, rapaziada ah, não, Pelo amor de Deus, velho Mano, ele vai tentar vir de, jeito, de qualquer jeito véio. Para, para, para, para Para, para Para, para de fazer, velho, para de fazer, agora faz Agora faz, ele tá longe, faz, isso é isso, isso, isso é um time, mano GG se pá Mano, deixei todo mundo low, véi Deixei todo mundo low, véi Pai é que eu gastei o flash, mano Infelizmente eu gastei o flash, mas tá só, né? Vai, vai, Janzada, vai, vai, vai, vai, vai, Janzin, vem, vai, vai, vai, isso. Bora, bora, bora, bora. Dale. Janzada. É isso, véio. Caralho, ganhamos, mano. Nossa, não, não, que eu ah, Caralho, galera.